Beleza galera sejam bem-vindos ao canal hoje a gente vai aprender separação de frequência né o terror aí de quem tá começando um tratamento de pele hoje a gente vai aprender muita coisa legal de separação de frequência a gente vai aprender a dividir né em baixa frequência e em alta frequência né a gente vai trabalhar aí apenas as cores separadas da textura né a gente vai aprender a corrigir as cores e também corrigir a textura mantendo aí aquela textura da pele sem dar aquele efeito de boneca beleza então vem comigo nessa aula temos aqui a nossa imagem né e a gente vai fazer a limpeza né é, dessa foto aqui então primeiramente o que a gente tem que fazer a gente tem que duplicar a nossa camada duas vezes porque eu vou criar aqui a baixa frequência né e aqui vai ser a alta frequência a baixa frequência, pessoal, nada mais é do que cores, né? Você vai definir aí é, como que vai ser a suavização das suas cores. E a alta frequência vai ser onde vai ficar a textura, né? Ou seja, os altos contrastes, né? O que, as arestas, né? O que diferencia aí o que, que é olho, o que, que é boca, o que, que é cabelo, o que é pele, né? Então, inicialmente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai selecionar a baixa frequência. Vamos vir aqui em Filter. Blanc, Gaussian Blanc, e os valores aqui podem variar de acordo com o tipo da sua fotografia, da sua imagem. Beleza, pessoal? É, como a gente costuma usar a separação de frequência normalmente em retratos, né? em fotos de pessoas, tratamentos de pele, né, vai depender aí da distância que foi tirada essa foto. Essa foto aqui foi uma foto bem próxima, né? a gente fez um enquadramento bem fechado, né? Então tá muito próximo do rosto. Então para esse tipo de fotografia aqui eu uso é, um radius aqui mais ou menos do é, 11, 12 mais ou menos. Vou colocar aqui 12, 12 já me atende bem. Porque vocês observam que se eu der um zoom, né? Se eu der um zoom aqui, você não consegue ver a textura da pele, não consegue, mas você consegue ver onde tá os olhos e tudo mais. Mas você tira toda aquela textura, né? Com base nisso aqui já está interessante para mim, eu posso até aumentar um pouquinho mais, posso colocar aqui, opa, dei um enter aqui sem querer, é, posso colocar aqui é, um valor de 13, né, o de 13 eu acho que vai ficar interessante, então a gente está removendo a textura, né, da nossa pele, porque a textura eu vou querer colocar aqui na alta frequência, eu vou querer é, dividir isso, ok? Então para é, fotos em que tá próximo aqui do ombro em que você está cortando mais ou menos no ombro você usa valores aqui entre 9 e 13 mais ou menos se a sua fotografia for mais distante se você pegou em um meio corpo você pode usar valores aqui mais ou menos de 7 né entre 5 e 8 né para meio corpo porque se você usar o valor de 13 para meio corpo, você vai, vai desfocar muito a sua imagem. Então não vai ser muito interessante. O mesmo funciona para fotos com corpo inteiro. Se você fez uma fotografia de corpo inteiro, você vai usar valores aqui entre 4... E 6, mais ou menos, dependendo da fotografia, até 3. Para você conseguir fazer. Você conseguir eliminar a textura da pele da pessoa. E mesmo assim conseguir ver onde está cada coisa. Onde está os olhos? Onde está a boca. Porque depois você vai ter que suavizar isso com um pincel de mistura. Ok? Então aqui para a nossa fotografia eu vou usar o que? O valor de 13. Né? Que é o que me atende. E aqui na alta frequência, pessoal, eu vou revelar. Eu vou vir aqui em layer, né? Desculpa, image. Apply Image, né? E aqui no Layer, né? É, aqui pode deixar do jeito que está. No Layer eu vou escolher aqui, ó, baixa frequência, né? O Channel eu posso manter em RGB. Não marca essa imagem, essa essa caixa aqui de Inverte, né? E aqui em Blend eu vou colocar em Subtract. Por quê? Eu quero eliminar, né? Essa essa camada aqui, ela tá tirando, né? Eu tô é, tirando dessa camada, a partir dessa daqui Pode ver que eu tô colocando aqui como referência Abaixa Tudo que é cor, eu tô deixando só a textura nessa camada aqui Então se vocês observarem aqui, ó Tá ficando só a textura, né? Eu posso dar mais um zoom Você consegue ver as texturas da pele, tá vendo? É, os olhos Mas não tem cores Por quê? Eu defini como um, um cinza no fundo Esse cinza eu tô definindo aqui, é... Na, na, na escala, né? 2 você tá definindo como um cinza. Se eu colocar aqui 0, ele já vai colocar outra cor de fundo, né? É que no caso seria o preto. O um 1 seria a cor branca, mas o cinza é o mais neutro, porque depois eu vou usar o Blend Mode, que é, é a mistura de camadas, né? De, de leias para você poder revelar e mostrar a imagem de novo. Né? Então aqui em, em, eu vou, em Blend eu vou colocar Subtract Opacity eu vou colocar 100 Na Scale, né, na escala eu vou colocar 2 E no Offset eu vou colocar 128 né? Você pode ativar aqui o Preview ou não E eu vou dar um OK Feito isso, a minha imagem está dessa forma Eu tenho aqui só a textura Mas eu quero ver as cores de novo Então com a camada de alta frequência selecionada Eu vou vir aqui em Linear Night Né? Então eu volto a ter a minha imagem aqui, né? Original, que é essa daqui. Né? Não teve nenhuma alteração, tá vendo? Então a única diferença agora é que eu tenho cores, né? Cor numa layer e textura na outra. Isso facilita para a gente poder é, é, é, tratar melhor a nossa imagem sem perder textura. É, sem criar uma zona nas cores, né? um erro muito comum que, a galera, que, a, que as pessoas cometem, né, o pessoal que trata a foto, né, o fotógrafo, né, designers, é, é fazer esse tratamento sem dividir né, essas camadas sem dividir em alta frequência e baixa frequência fazem direto na leia e isso cria um problema porque você começa a misturar textura com cor, aí você perde textura na pele ou então você cria uma cor indesejada, né? Então vamos lá, vamos seguir, seguir aqui com o nosso processo. Então eu vou desmarcar aqui ó, o olhinho da alta frequência e vou deixar a baixa frequência selecionada aqui e vou começar a criar aqui uma mistura das cores nada mais é os problemas que tem aqui ó cicatriz né esses pontinhos são cores indesejadas que estão aqui no rosto da minha modelo então eu vou vir aqui no meu pincel de mistura não é o pincel comum Ok mixer brush e aqui eu vou usar esses valores aqui né 5, por 90 40 e zero Ok feito isso o que que eu vou fazer eu vou ó, com alto selecionado eu vou pegar a referência da onde eu quero pegar a cor. O interessante é sempre você pegar uma cor próximo do problema que você quer corrigir. Então, esses pontinhos aqui, eu tenho que pegar essa cor aqui. Aqui na cicatriz, eu tenho que pegar essa cor que é um pouco mais clara. Não é interessante você pegar essa cor aqui e puxar para cá. Porque pode dar um problema de contraste de cores. Né? Então, eu vou selecionar aqui e vou esfregar aqui. Ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Pega a referência. Então, seguro o Alt, dou um clique e... Solto Alt e vou fazendo aqui né, a correção das cores. A mesma coisa, ó, o, o, o pincel para você aumentar e diminuir, eu ó, aperto Alt, com o botão direito do mouse eu boto para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu estou segurando o botão direito do mouse também, ok? Isso também serve para tablet, para quem está usando o tablet, né? Então aqui, ó, eu pego a referência aqui que é um pouco mais escura e vou passando aqui. OK, pega aqui, ó. Você aproveita e já vai fazendo o famoso dodge Burney. burn aí, né? Afinando um pouquinho mais o, o nariz aí da minha modelo, né? Ó, pego outra referência aqui, vou passando aqui, né? Mesma coisa aqui, ó, sempre tomando cuidado com as cores. Pega a referência, ó. Pega a referência aqui mais escura e vou suavizando aqui, ó. Diminuo o pincel, pega a referência aqui e passo aqui. Okay? A mesma coisa, eu posso pegar a referência clara aqui E arrastar um pouquinho para dentro aqui, ó, do meu escuro Para suavizar essa sombra né? Então não necessariamente é só para você tirar manchinhas Você também suaviza é, pontos de luz da sua fotografia E pontos escuros né? Então você consegue deixar né, a pele aí mais uniforme Eu posso pegar um ponto claro e passar aqui no escuro ó, Deixando mais claro um pouquinho A mesma coisa aqui beleza aqui também aqui na sobrancelha, pessoal o que é interessante vocês fazer né vocês revelam às vezes ó a sua alta frequência que é a textura para você conseguir ver melhor os problemas onde eles estão se vocês observarem só esse tratamento que eu fiz aqui na baixa frequência já deu uma suavizada a gente vai refinar isso na alta frequência que é a parte de textura então ó, se eu tirar a baixa frequência aqui pra revelar minha foto original, ó. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Aí. Ó, olha o quanto de suaviza Que suavizou aqui a nossa imagem. Ó, a imagem original, depois que eu já dei uma suavizada na baixa frequência. Tá vendo? Já dá uma suavizada. Depois que eu fizer aqui o tratamento na alta frequência vai ficar melhor ainda então vou desmarcar aqui a alta frequência ainda e aqui na sobrancelha, eu vou marcar aqui esse ponto mais escuro e vou passar aqui ó tá vendo pego o ponto mais claro passa um pouquinho para dentro e volta aqui para alta frequência beleza eu acredito que eu já tenho aqui ó o que eu quero na minha baixa frequência pelo menos na parte do rosto lembrando você tem sempre que selecionar a baixa frequência. Se você tentar fazer essa mistura com alta frequência, vai dar erro. Tá bom? Então, ó, tem aqui também, né? O que eu posso fazer é aqui na parte do corpo dela, ó. Pego aqui, ó. Pego a referência e vou passando aqui, né? Passo aqui no corpo dela, beleza. Dou uma suavizada aqui nessa marca aqui do corpo aí vai ter que ter o fining né a experiência também pessoal para vocês identificarem o que não é interessante na pele no corpo para você ir corrigindo aí tirar a atenção disso né nada mais é do que a gente estar tá tirando a atenção do que os olhos não querem ver né então ó suavizei aqui né eu acredito que já está de um jeito que me agrada ó beleza feito isso pessoal eu já tenho aqui a minha baixa frequência de um jeito interessante volto aqui a revelar a minha alta frequência seleciono ela e agora o que que eu vou fazer eu vou selecionar aqui o meu carimbo a minha ferramenta carimbo ok opacidade sem flow sem ok e aqui você no sample né você marca current lei é a primeira opção né a lei que a gente está mexendo feito isso pessoal ó é a mesma coisa então aqui eu estou controlando o tamanho do carimbo. Você pega uma referência com carimbo, então com um o Alt selecionado, você dá um clique na referência e aqui ó você vai passando, ó, removi a cicatriz. E olha como eu mantenho aqui a textura dessa pele. Então fica muito bom aí o tratamento. Então, eu pego aqui, vou pegando as referências próximas, tá vendo? Se eu pegar essa referência aqui, pode ser que fique boa. Pode ser que sim, mas olha lá, já tirou um pouco aqui a textura. Olha como que a textura fica diferente. Então eu vou dar Ctrl Z vou pegar a referência daqui, ó, próximo. Olha lá, eu mantive a textura, tá vendo? Então um erro muito comum da galera é pegar a textura muito longe. Então ó, pega a textura de local, locais próximos. Se você não gostou, você dá Ctrl Z e vai fazendo de um jeito que fique interessante. Então ó, eu vou pegando a textura de lugares próximos e vou corrigindo aí a textura da minha pele tá vendo a mesma coisa aqui ó pega a textura aqui de lugares próximos Ah, você quer um negócio mais refinado ainda que fique mais interessante quanto mais um você der melhor você vai pegar essa textura mais próxima então ó, vai ficando mais perfeito né então vou pegar aqui eu vou tirar essa manchinha que a baixa frequência não conseguiu tirar perfeitamente, né? Você vê que ela suaviza a baixa frequência, mas a gente consegue refinar isso quando a gente vem para alta frequência. Então aqui, ó, tira essa marquinha aqui de pele, aqui também, ó, aqui, aqui, ó, perto da boca, beleza. Aqui você pode tirar a marquinha do bigode, normalmente as mulheres gostam que tire, né? E aqui o cabelo, né, pessoal? Você ó faz com bastante calma aqui, ó, e vai tirando aqui esses fiapinhos de cabelo que acabam entrando aqui para o rosto e que não é muito interessante, né? A mesma coisa aqui, ó, você deixa a pele um pouco mais suave, né? Sem muita marca. Olha como que a nossa pele já vai ficando mais interessante. E de um jeito super fácil. Lembrando, eu tô pegando as referências. Eu não tô só dando cliques, ok, pessoal? A ferramenta Carimba ela exige isso. Você tem que pegar uma referência. Então, ó. Quando eu aperto Alt, olha como que o meu alvo meu muda, ó. Tá vendo? Quando eu solto, eu copio, ó. Copio daqui, soltei, passo aqui. Tá vendo? Então... É assim que funciona a ferramenta carimbo, né? Eu vou estar tá gravando uma, uma aula para vocês, vou estar tá jogando aqui no canal, é, somente sobre carimbo, para vocês entenderem né, uma aula específica de carimbo, ok? Então não, não esquece de visualizar essa aula também não, que vai ajudar muito a quem é não sabe usar muito a ferramenta carimbo do Photoshop, ok? A ferramenta é incrível, dá para você fazer muitas coisas, então aqui no rosto já está agradável, já me atende, né? Eu acredito que a gente já conseguiu aí, ó, se eu tentar ver o antes e depois aqui, ó. Antes, depois, antes, depois. Olha como que ficou incrível e como que eu mantive a textura da pele, né? Agora eu vou vir aqui pro corpo, vou fazer alguns detalhes aqui no corpo, né? Pega aqui a referência, tá vendo? Diminuo um pouco aqui, pega a referência e vou passando aqui no corpo da minha modelo tudo com a ferramenta carimbo pessoal tá vendo Eu vou tirando essas marquinhas aqui indesejadas lembrando não faça nada de forma muito exagerada que pode ficar artificial também pessoal então vocês têm que ter esse fininho aí aí já vai entrar experiência em tratamento de imagens ok então dessa forma já está me agradando ok pessoal o tratamento de pele aqui já me agrada. Se você quiser fazer algo ainda mais, com mais fim, né? É, algo mais fino ainda, você pode dar um zoom ó, e uniformizar ainda mais. Né? Aí vai de cada um. Tá vendo? Ó, vou tirando aqui. Ah, aqui nos olhos eu quero tirar um pouquinho essa marquinha aqui, ó. Tira aqui também. Pega aqui, só não tira completamente que a pessoa tem que ter uma expressão, né, pessoal? Se vocês tiram totalmente, a pessoa meio que fica sem expressão e fica parecendo uma boneca. Então, isso não é interessante aí para quem faz tratamento de imagem, dependendo do objetivo da imagem, né? Se não for uma imagem artística, não é legal ficar muito artificial, ok? Posso tirar aqui alguns detalhezinhos. Muito fácil, né, pessoal? Às vezes as pessoas complicam questão da separação de frequência, mas é muito simples. Aqui nos lábios vocês podem passar também para deixar de um jeito às vezes mais aceitável, ó, remover algumas marquinhas, né? Tá vendo? Vou pegando a referência do lado e vou passando aqui para os lábios ficarem um pouquinho com menos marcas, né? Só toma cuidado aqui, tá vendo? Eu pego os pontos de luzes também, então não exagere para não ficar artificial, ok? Beleza! Então eu já tenho aqui uma pele interessante, né? Ó, o antes, depois, antes, depois, antes, depois. O que, que eu posso fazer para aprimorar isso aqui? Então eu vou unir as camadas aqui, ó. vou selecionar as duas camadas e vou dar um Ctrl E no teclado, vou vir aqui na minha camada de ajuste, vou criar uma selective color, ou cur seletiva, okay? Vou selecionar aqui os meus amarelos e vou diminuir aqui, ó. Aumentar, na verdade, um pouquinho os blacks, ó. Se eu aumentar, olha como cria um pouquinho mais de contraste na pele da minha modelo. Se eu aumentar aqui para botar no vermelho, selecionar a cor vermelha e aumentar um pouquinho também, olha como é que já dá um pouco mais de contraste, ó. Antes, depois. Tá vendo? Fica então muito interessante a pele da nossa modelo, olha, ó. Antes, depois, se você achar que esse contraste da pele, né, com cor seletiva foi muito exagerado, você pode diminuir um pouco aqui a opacidade, né? Olha lá, você dá um contraste bem de leve. Ah, eu quero deixar esses brancos mais, mais fortes. Então seleciona aqui, ó, no cor seletiva, seleciona os whites e baixa aqui, ó, os blacks. Então você consegue, olha como que dá um destaque maior nos brancos. Então eu vou aumentar só um pouquinho aqui, ó e posso fechar aqui a minha camada, um aqui e beleza, então ó, antes, depois, antes, depois, incrível né pessoal, olha a textura dessa pele, show, então espero que vocês tenham gostado dessa aula de separação de frequências né, é, aguarda aí vocês nas próximas aulas, divulga aí para os seus amigos essa aula, é né? uma aula que é muito tranquila né, você consegue executar a separação de frequência de forma muito fácil e eu vou estar trazendo outras aulas de separação de frequência usando outros exemplos. Né? A gente não faz isso só com é, tratamento de rosto, a gente pode fazer com corpo, meio corpo, corpo inteiro. A separação de frequência também é usada para fazer tratamento de interiores, né, uma foto que você fez talvez de paisagem de carro, fotografia automotiva, então vou estar trazendo outros exemplos aí para vocês, né? Deixe seu comentário, qualquer dúvida, ok? E deixe o seu like para poder ajudar o canal aí para frente. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!